Olha, esse Tuana aí que todo mundo tá falando que tirou o Corinthians, ganhou do Santos, empatou com o São Paulo, empatou com o mas Corinthians Mas ganhar do Santos também não é... É, mas Desculpa, empatou, empatou com o São Paulo também. Marca bem, é um time que marca bem, não tem mais bobo no futebol hoje. O Palmeiras sofreu com o São Bernardo também em casa, então não tem mais time bobo no futebol hoje. Se você não preparar, o que não dá é pra você ficar refém a é um jogador, né? O Corinthians, um time do tamanho do Corinthians, ficar toda hora, ah, não ganhou porque o Renato não tava ah, você tem que se preparar, você tem que estar, tá, você sabia, Nossa. pô, você tem, você tem hoje um, um, um, um, um grupo, né, no, no Corinthians, um analista de sistema que sabe a forma que o, que o, que o, que o Ituano joga. Bola, por exemplo, o Adson não poderia tocar essa bola pra dentro, o Souza, e quando, quando ele fez certo ele bater pro gol, olha, ele vai, não foi pênalti, Aí ele mete pra dentro, ó. Ele nem tudo olha. Bem. Se ele faz o um gol, a gente ia tá estar elogiando também, né? Mas ele nem olha. Mas se ele mete tá. pra trás. Os tem era o Sérgio pênalti ali, acho que era o Roger Guedes. Roger Guedes e tinha mais um. Não sei quem que era. Vamos lá, Souza, vamos lá. É, então. tira o... do Corinthians, Souza. Tá tudo bem pro Corinthians? Sim! Com o Corinthians Ituano, Souza. Isso, não, não tá tudo bem. Eu não tô falando que tá tudo é. bem. Eu tô falando que a gente tá, tem que dar mérito pro, pro Ituano. O Corinthians tá sete jogos. Em sete jogos ganhou dois jogos. Então não é novidade. Pode ser novidade pra todo mundo. Mas pra mim, não. O Corinthians não vinha jogando futebol. Tanto que você falou que o melhor não jogo... Não pode do... perder um gol desse, ó. Ô, Iroberto, deixa eu falar uma coisa pra você, filho. Você corre, você é bom de bola, você tem 21 anos, você tá aí no Instagram, você é bonito, você é lindo. Minha filha falou que ele quer fazer uma família com você. Sim. Eu Tá legal. Mas, ô, meu irmão, jogador que se preza, ele pode perder gol nessa hora, velho. É que a gente não tem pílula o lance aí. Porque se tivesse, eu ia falar em cima do lance. Porque eu tô falando uma coisa que não dá, mas tudo bem. Depois eu volto a falar, vamos lá. Eu acho, eu acho que, esse, que o lance dele aí, ele fez, ele fez o correto. Tirado o goleiro, o goleiro adiantou um pouquinho. Mas o segundo lance ali, na jogada do, do, do Biro, né, aí ele podia ter chapado no canto, ele bateu forte. Foi o Pedrinho, foi? Foi o Pedrinho que fez a jogada? Que foi o Pedrinho. Que deu de biquinho para ele? Que deu de biquinho foi o Pedrinho pra Pedro, ele. Pedrinho. Toca de biquinho pra ele, aí daria pra ele dar uma chapada, né? Tirar do goleiro, né? Mas assim, o Corinthians não merecia. Tô, tô, tô com a sua análise. Que defesa, que defesa essa aí, que tá me impedido, que é. que hein? Que Se não dá impedimento, foi pênalti. Defesa. Se dá sequência, é... o Gil fez pênalti. Fez pênalti, fez pênalti no atacante. É, esse é o lance Obrigado, Natir, obrigado. Ó, ô, meu irmão, você quer fazer bonitinho em jogo de... Em jogo de, de, de classificação. Olha a bola que o Paulinho deu. Olha a bola. Ó, ele poderia ter sofrido o pênalti. Drible o goleiro, velho! Drible o goleiro do lado esquerdo e dá de chapa, rapá! Drible o goleiro! Agora, vou falar para você, ó. Agora! E o Paulinho tá fazendo. Drible! Faz o gol! Perdeu um gol desse, cara! Tá de brincadeira! Ah, mas tem que dar moral quando faz gol. Mas quando perde, tem que tomar cacete. Por quê? Vocês vão na Globo, vocês vão na SPN, vocês vão na Fox. Aqui não tem, não. Não precisa vir aqui. E não vai vir aqui. E não vai vir aqui. E não, não Souza, desculpa. Pô, dribla pro lado esquerdo. Você tem o um gol sozinho pra fazer, velho. Paulinho tava ruendo do lado Não, não, não tem que passar a bola pra ninguém. Agora, ó, deu o carrinho. Dribla em velocidade. O goleiro já tá caindo. Faz o gol fácil. Ah, dá licença. Esse gol aí foi incrivelmente perdido. Era o gol da classificação. Maravilha. Olha, Neto, eu não vou dar mérito ao Ituano, não. É, então, o O é né? time do Corinthians. Foi uma <risos> vergonha. Foi um vexame que o Corinthians fez. E aquela padelona que tem lá, né, do Cássio, que falhou no gol. Aí Fábio Santos errou o pênalti. Aí o Fagner, que já tinha perdido na Copa do Brasil contra o Flamengo, eliminou o Corinthians também. Fora quatro. Então, mas o ano passado, o Copa do Brasil tirou o Corinthians fora. É só, só um minuto. Fagner, Gil também, bateu a um na trave. Olha só, Fagner, Roger Guedes, todo mundo, eu, a gente meteu o pau no Vitor Pereira, né? né? Uhum. Então é o seguinte, Ué, mas quer dizer que a gente não pode, então, é, falar a verdade de você, Fagner, dos pênaltis que você perdeu? Você, para mim, é o melhor lateral direito da história do Corinthians. Ponto. Só, ponto. Agora, se você não tem capacidade para bater o pênalti, não, não bata. Ó, eu não tenho estrutura psicológica. Eu não tenho estrutura para fazer isso. Porque quando você vai bater o pênalti, eu já sabia que você ia errar. Só na sua batida. Só na sua batida. Você bateu no meio do gol. E quando você bate no meio do gol, você não tem estrutura. Tá tudo bem, não tem problema. Não bata. Eu não tenho condições de bater. Eu só bato se eu for. Que é 11, né? São 11, né? Eu sou o último. Tá tudo bem. Depois do Agora, Hã? Depois do Cássio. E depois, depois do Cássio. Cássio. Nem antes do Cássio. Depois do Cássio. Quando tentar pegar o gol aí do Fagner, pega para mim aí, Cascão. Vamos lá, Maravilha. Olha, Neto, 43 mil torcedores. O Ituano tá com o time desmanchado até porque tava para ser rebaixado. Se safou Nossa, na é última bom. rodada. Por isso, treinador novo, 30 e poucos dias, que entrou no time, oh. andaram todo mundo consegue embora. mexer no time? Não. Dois auxiliar que fica esbravejando do lado? Mas sabe o que, que é cê, isso? Você acha certo isso aí, Veloso? Okay. Auxiliar ficar esbravejando do lado? Não. Do Não. treinador? Você que, você é muito mais centrado que eu. Não. Você nunca Não. falhou, eu Não. já falei várias vezes, Sim. Veloso. Eu, eu também. Estou te confessando isso. Eu Não, eu tô falando. você nunca falhou, eu já falei. Eu tenho humildade para falar isso. Ou você nunca... Eu tenho inveja de ser é desgraçada, desgraçada. Oh, pode dois treinadores, dois auxiliares fazer o que fazem não, com o Corinthians? Não, não, não. Fala a verdade, Veloso. O auxiliar tem que auxiliar. auxiliar. Tem que dar conselho, tem que ver, a, a, falar o que está vendo do jogo. Mas quem decide, quem está quem à frente é o treinador. Então é. vamos lá, os dois auxiliares. Vocês não viram que o Paulinho estava cansado? Vocês não viram é que errado. o Corinthians não estava conseguindo entrar é errado, tá, pelos né, lados? Paulinho? Vocês não viram que o Juliano estava jogando atrás? Vocês não falaram isso? Vocês demoraram 25 minutos no segundo tempo para fazer substituição. Sabe que vocês não entenderam que numa linha de 10 a 1, não é 4 4 10 atrás, 10, 10. O que, que eu tenho que fazer? Eu driblo um e, mar... e tiro, eu quebro tudo. Eu driblo dois e quebro tudo. Eu faço a tabela? Vocês não sabem, vocês auxiliares não sabiam disso. Os dois auxiliares não sabiam disso. Maravilha. É, aquele tipo esquema goiabada, três em um, né? Três falando quase a mesma coisa. Porque fica Sim. aquele auxiliar que não ajuda em nada. Aliás, eu preciso ver se o Fernando Lázio, depois ele veio falar lá no final do jogo, olha, o time tem que ter mais ritmo. Então, vai assistir em balos de sábado à noite. Ele, é. quer, ele quer, é, quer mais ritmo. Ele quer mais ritmo. Vai treinar, é. então, na agora... escola da Gaviões da Fiel. É, agora... Vai, na vai, vai. Preto e branco, vai, na ritmo. vai, vai. Aí Você pega... vai ter ritmo. Aí vai ter ritmo. Agora, será que ele também, na hora H... Aí eu penso, será que ele tem condição de ele tirar o Fagner? Tem meio medo. Será que ele vai tirar o Não acho isso. Ah, eu acho ele bom tira, treinador. Nela. Ele é bom treinador, é, ser, mas, assim. mas não tá tirando. Paulinho jogou errado. Porém, o Paulinho é aquele Mas eu vou falar. surpresa. Oh, quem quiser o Paulo, que criticar é verdade, o Paulinho, vai, pode criticar. Do jeito que quiser. Mas ele foi o cara que mais importante individualmente. Ele fez o gol e deu passe para outro, velho. Desculpa! Paulinho Só foi já jogo era a vitória. Não. Não. Desculpa, o Paulinho, Paulinho não foi, mal. foi mal no jogo não, ele... Paulinho não foi mal Desculpa, é que eu escuto vocês todos. Só por favor. É assim, ele cansou! Porque é normal, né? Que é normal! Então, quando ele cansou, tinha que ter tirado! E ele não viu isso, Fernando Lázaro! Roger Guedes, quantos chutes o Roger Guedes deu no gol? Que você lembre do jogo? Fala um! Fera, vai! Não lembro. Um monstro, nenhum. Quantos chutes o Nealberto deu no gol sem ser o que ele chutou na trave? Só um. Dois. Um do, um. Dois. Que o goleiro pegou isso na trave. Dois. quanto Ituano, hein? Quanto, vocês ganham. Sabe quanto você ganha? Um milhão. quanto ano Ituano. Oh, dois chutes no gol. 44 mil pessoas. Tá de brincadeira comigo. Vamos lá. Quanto chute o Fausto Vela deu? Nenhum. Nenhum. Vamos lá. Quanto chute o Juliano deu? Um. Um chute. Que quase ele faz o um golaço. quanto o Ituano, hein? Um chute. Ia ser rebaixado. Um chute. Quantos chutes o Watson deu que tem 20 anos? 20. E nem. 20 anos. Ele teu deu teu um chute teu teu que a bola bateu na trave. Que foi Se aquela... Ano, aquela, aquela, que... aquela... Oh, é muito pouco, né? É muito pouco pros caras. É muito pouco.